Olá muito boa noite estamos iniciando mais uma Live acredito que a última desse ano e antes de mais nada né quero agradecer a cada um de vocês que já entrou que já tava aí na espera a gente sempre deixa esses trailers passando antes para aqueles de vocês é, que chegam antes e já estão aguardando então vou pedir de sempre. Se puder se identificar, a gente tem essa curiosidade de saber de onde as pessoas estão nos acompanhando, é tão gostoso ver o alcance que o Ministério tem tido em tantos lugares do Brasil. Então, se quiser e puder, compartilhe aí cidade, estado de onde você está nos acompanhando, ou mesmo né, o país de onde nos acompanha, caso esteja assistindo de fora. É, se você também quiser é, compartilhar o link da live né, com alguém que você sabe que já acompanha de alguma forma o Ministério Orvalho. Hoje a nossa conversa é muito mais voltada àqueles que têm acompanhado, né, que têm estado envolvido com o Ministério. Também a gente tem aí o hábito de pedir que você compartilhe é, os testemunhos, que possa encorajar outros em, em relação a como o Ministério de Ensino tem é, te ajudado, tem em especial o orvalho.com, como isso tem acrescentado à sua vida, ou como tem enriquecido a sua vida. Bom, eu quero começar é, falando a respeito do Ministério de Ensino, que é o orvalho.com. É, de vez em quando, a gente fala a respeito de como o Ministério começou, qual é a nossa origem, qual é o nosso propósito. Já na adolescência, depois de uma experiência forte com Deus quando o senhor começou a trabalhar as definições do que seria o meu ministério, eu entendi que, dentre outras coisas que faria, né, a principal chamada estava relacionada com o ministério de ensino. E tem um texto da Bíblia que queima meu coração desde a adolescência, Esdras, capítulo 7, versículo 10, que diz assim, porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do senhor, cumpri-la e ensinar, é, em Israel, os seus estatutos e os seus juízos. Né? De alguma forma, Deus usou esse texto para incendiar meu coração muito cedo em relação a três coisas. Em primeiro lugar, buscar a lei do Senhor. Né? Eu resolvi que eu dedicaria a minha Bíblia estudando a palavra de Deus. Mas Esdras é, pôs no coração o propósito de buscar, para, em primeiro lugar, cumpri-la, depois ensiná lo né? Então muitas vezes as pessoas me perguntam, pastor, o senhor se dedicou ao estudo da Bíblia por causa do chamado para o ensino? E eu digo, olha, o chamado para ensino, é, ele também teve a sua cooperação, mas o que me motivou em primeiro lugar né, a buscar a palavra do senhor foi o desejo de praticá-la, de vivê-la. E à medida que esses princípios funcionavam na minha vida, eu sentia que eu tinha não apenas o privilégio, mas a responsabilidade de compartilhá-los. Para quem de vez em quando me pergunta, pastor, não sei o nome Orvalho, de Deuteronômio 32, 2, destile a minha palavra como orvalho. O orvalho saiu da Bíblia, ponto com a gente que aumentou. Né? O destile, verbo destilar, significa gotejar, é o gota-gota. a -gota. O que, que isso significa? O Ministério de Ensino ele não cumpre seu é propósito numa única reunião, numa única pregação, né? Por quê? O propósito é comunicar o todo, a soma né, das partes, das revelações bíblicas, e para isso a gente precisa de continuidade. Então, o nome o Orvalho, né? Ou destilhe a minha palavra como Orvalho, surgiu justamente com as desse gota a gota, do, da continuidade. Então, entendemos que deveríamos disponibilizar, em primeiro lugar, o Orvalho era o nome de uma revista que enviávamos né, gratuitamente para aquelas pessoas que se inscreviam nos eventos que fazíamos, nas igrejas que pregávamos, como uma forma de estender e oferecer mais material estudos bíblicos, artigos, né? Começamos a partir da própria revista sinalizar a publicação dos livros e depois com o tempo migramos para o formato online onde decidimos ter não uma revista online mas todo um site com todos os formatos de mídia aí que pudesse abençoar as pessoas palavras em áudio, palavras em vídeo assim como também os artigos né, e estudos bíblicos que antes eram publicados e como ministério nós somos... É, é, um, um, o que eu classifico um ministério para-eclesiástico a gente corre em paralelo às igrejas nós muitas vezes temos pessoas que estão tão engajadas querendo apoiar o ministério que às vezes elas até exageram como por exemplo nós sempre declaramos, não recebemos dízimos, os dízimos devem ser entregues nas igrejas, no local onde você congrega, onde é cuidado, onde é orientado, onde é alimentado no dia a dia. O nosso papel é apenas fortalecer as igrejas. Então, o Ministério Ovalho, como uma associação religiosa sem fins lucrativos, é... Óbvio que ele vive também de doações e parte da nossa conversa, da live de hoje, diz respeito a isso. Mas antes de dar o tom da conversa, que envolve novidades, projetos, né, o pedido de ajuda e de apoio, para mim é muito importante esclarecer a visão do que temos feito procurado auxiliar as igrejas, não substituir, não concorrer é, é, com elas de forma alguma, entendemos que as pessoas precisam mais do que essa orientação digital que nós oferecemos, elas precisam de relacionamento, elas precisam de cuidado e tudo isso é fornecido dentro do ambiente da igreja local. Então o Ministério Ovalho existe também para fortalecer os líderes e ajudar dessa forma as igrejas a funcionarem melhor e cada vez mais ajustadas é, aí é o um padrão bíblico, mas nunca, nunca, em absoluto, concorrer com elas. Bom, dito isso, né, que fala aí a respeito do nosso coração, daquilo que nós procuramos fazer, eu quero compartilhar é, uma boa notícia. Mas antes dela, a gente está muito empolgado, eu estou muito empolgado, porque desde o final de outubro, a gente acabou não fazendo muita live a respeito do assunto, saiu o livro que eu estou chamando aqui de A Obra da Minha Vida, Graça Transformadora. Né? e nós estamos agora até o final de dezembro fazendo algo que eu não chamo nem de promoção, é uma intenção mesmo de abençoar as pessoas e multiplicar o alcance. É, cada pessoa que adquire um livro desse, Graça Transformadora, que já traz dentro de si, né, no marcador de página que temos aqui, as informações de acesso gratuito ao curso também intitulado Graça Transformadora, para cada pessoa que adquire o livro, nós estamos dando um segundo exemplar do Graça Transformador. Né? Qual o propósito de darmos o segundo exemplar? Nós queremos que você possa presentear alguém, abençoar alguém e, dessa forma, multiplicamos o alcance desse ensino, tocando mais pessoas. Mas, para quem comprar até o dia 31 de dezembro, na verdade, nós ainda estaremos disponibilizando também um terceiro livro de presente, intitulado De Dentro Para Fora. Né? Esses três livros saem pelo preço de um. Estou falando disso antes porque... Colocamos agora no site uma edição de luxo, uma versão capa dura, que mandamos fazer uma quantidade né, limitada, uma edição limitada, com um propósito. Nesse livro, né, capa dura, nós estamos levantando recursos para um projeto do Ministério. Então, antes de anunciar o livro, que é mais caro do que o outro... Né, que não vem com três, é apenas um único exemplar do livro e um curso. Eu quero falar da diferença entre um e outro. Com esse material, estamos né, divulgando três por um, nós queremos te abençoar. Com esse outro material, capa dura, nós queremos dar uma oportunidade para aqueles que querem nos abençoar. Estamos, em 2022, encarando um projeto de expansão. Eu quero ler rapidinho aqui, um texto das escrituras, né, que é o que é, é, tem mexido com o meu coração em relação ao que vamos fazer quanto ao Ministério é, orvalho. E segundo Reis, no capítulo 6, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, construamos um lugar para morar. E ele respondeu, vão. Mas um deles diz, tenha bondade de ir com esses teus servos. E nós temos aqui um episódio, não vou ler o texto todo, né, que é quando um deles perde o machado, Eliseu, usado por Deus para operar um milagre, faz o machado flutuar. Mas me chama a atenção essa conversa. Né? Eliseu é, é, discipulava muitos outros profetas. E na verdade é interessante que desde Samuel nós começamos a ver os profetas andando em grupos. Esse movimento é chamado na história de escola dos profetas. E é interessante pensar que o grupo era grande demais para o lugar que eles tinham. Né? E naquele momento eles estão dizendo, gente, não dá mais, né? o limite deu. Nós estamos aqui muito libertados, nós precisamos de expansão. Naquela época, normalmente, cada um botava um machado no ombro, derrubava uma árvore e eles mesmos procuravam fazer aquela expansão. Nós estamos diante de um desafio que não conseguimos resolver colocando um machado no ombro e fazendo as coisas com as próprias mãos. Né? Para o ano de 2022, estamos saindo de uma estrutura bem enxuta, com a qual sempre trabalhamos, desde a quantidade de pessoas na equipe, desde o tamanho da sede do Orvalho, que é uma casa, estamos indo para um galpão. Né? Temos sentido a necessidade de espaço, não apenas no que diz respeito ao fluxo de livros, que graças a Deus tem crescido, mas principalmente em relação a vários projetos. Nossa escola online está crescendo, e precisamos de cada vez mais gente trabalhando. Né? Temos outros projetos, estamos organizando um estúdio para uma produção mais intensa e ainda e efetiva de conteúdo digital. Enfim, né? nós nos mudaremos para uma nova sede, um novo galpão. E estamos levantando recursos, para essa reforma, para essas adequações, através da venda desse livro capa dura. Né? Eu estava orando um dia por recursos, e uma das coisas que Deus colocou no meu coração foi que a gente fizesse esse projeto. Então, isso não é necessariamente a venda de um livro. Né? É um pedido de ajuda no formato de cotas. O livro está sendo disponibilizado no site por R$ 119,90, que pode ser pago em... 12 vezes sem juros de R$ 9,90. Se de repente você diz, bom, eu posso ajudar com uma cota, comprar um material desse. Né? Nós queremos, inclusive, enviar essa edição especial como uma forma de gratidão né, para todos aqueles que têm nos ajudado nesse projeto. De repente você pode dizer, não, eu posso ajudar com mais do que R$ 9,90 ao longo do ano. Eu posso comprar 3, 4, 5, 10 livros presente a pessoas, isso depende da condição de cada um. Então, se você tem condições e quer entrar como um parceiro no projeto, nós estamos divulgando nessa virada de ano, né, esse livro como uma ferramenta de levantar recursos para essas adequações. Né? Agora, vou repetir, o conteúdo do livro, tirando o acabamento, o conteúdo do livro é exatamente o mesmo da versão brochura, que como eu falei antes, nós estamos disponibilizando aqui três livros pelo preço de um, para abençoar você. Aqui nós estamos disponibilizando um livro, né? Pelo preço de dois, né? Vai passar até um pouquinho, uns dez reais, porque isso aqui é um outro projeto completamente diferente. Então, se você está apenas interessado em adquirir o conteúdo do livro, crescer com ele e quer a versão econômica, nós preferimos te abençoar. Mas se você é alguém que diz, não, pastor, eu até já tenho a versão a brochura, mas eu quero me unir ao projeto, então nós estamos disponibilizando você pode né, acessar esse link que aparece aí na tela, usando o QR Code ou digitando ele, e você pode né, simplesmente selecionar essa edição especial capa dura e adquirir um ou mais exemplares. Nós lançamos nesse final de ano alguns outros livros, já anunciei aqui na live anterior o livro Crises, Oportunidades para a Ação de Deus, do pastor Walter Brunelli, um material fantástico que me abençoou muito, e de repente... Né? Se você ainda não adquiriu, quero encorajar você a aproveitar que vai entrar na loja e adicionar isso também no seu carrinho. E temos um outro livro do meu amigo, o pastor Flávio Valvassoura, que é o Herdeiros da Promessa. Ele começa apresentando a vida de Abraão para falar a respeito né, do legado que Abraão deixou e de como nos tornamos herdeiros da promessa que ele recebeu. Isso também é o que me encoraja né, a viver de tal forma em Deus que eu possa deixar legado, continuidade e suporte para a minha é, geração, para minha descendência. Eu quero te encorajar também o um material que, com certeza, vai abençoar a sua vida, vai abençoar o seu coração. E, de repente, né? você pode acrescentar um ou outro, quem sabe ambos, ao pedido que você vai fazer. Para aqueles que ainda não pediram graça transformadora, né, eu repito, a promoção é, é, que estamos fazendo de três livros em um, ela dura só até o final de janeiro. Agora, o meu propósito é, de fato, te encorajar em relação à aquisição nessa live, né? em relação à aquisição desse formato capa dura, edição de luxo, como uma contribuição. E vou repetir mais uma vez, você pode pensar nisso como cotas. Aliás, falando no livro Graça Transformadora, e é, eu... Tenho dito que eu não me dediquei a nenhum outro material como eu fiz com esse, estudando, orando, meditando, pesquisando. né A ideia não é apenas falar da graça, mas apresentá-la dentro de um contexto, né dentro de um, um, um quadro. A gente monta um quebra-cabeça, não só teológico, como também lógico e cronológico do plano de salvação. né Outro dia alguém falou, pastor, o livro é sobre graça. Eu falei, é. Yeah. E é também né um tratado de soterologia, doutrina da salvação. É também uma orientação prática a respeito de como vivemos a vida cristã, né? É uma orientação a respeito de como vivemos o melhor de Deus, não apenas no nosso esforço e empenho, mas empoderados pela graça que é uma capacitação divina. O livro, eu tenho certeza, vai te abençoar, a mensagem vai te enriquecer, mas, é, como eu disse, pela mensagem, você tem um outro formato. Se quiser, unir o útil agradável né, receber o livro no formato que você também participe conosco, para que eles estão adquirindo o livro no formato capa dura, nós estamos enviando né, a edição autografada é, como uma forma aí de registrar o nosso é, carinho ao seu apoio. bom Falando também no Graça Transformadora, iniciei uma série de conferências que eu estou fazendo pelo país. Nós já temos algumas né, que foram agendadas até o começo de maio que já estão disponíveis em ovale.com barra eventos, ou você pode acessar graçatransformadora.com.br, vai ser transferido para lá e pode ir acompanhando, né? É, puxa, vai ter algo aqui na minha cidade, vai ter algo na minha região, é, com certeza nós vamos ter muitas conferências cobrindo aí o território nacional e você pode acompanhar. É, eu não vou anunciar isso o tempo todo nas redes sociais, né? Porque, assim, vão ser dezenas e dezenas e dezenas de eventos e isso acaba se tornando cansativo. Né? Toda hora, o comunicado de algo acontecendo em um lugar específico, quando, na verdade, nós temos uma audiência aí de todo o Brasil. Mas se você tiver interesse, eu gasto pelo menos uma hora e meia numa noite, né? trazendo um extrato, um, um resumo, uma condensação dessa doutrina da graça com um único propósito, encorajar todos os participantes, porque todos os inscritos vão ganhar é, o livro Graça Transformadora. Dentro do livro vem o curso online, são 20 aulas gravadas, mais de 10 horas de ensino a respeito disso. E um ou outro me pergunta, pastor, por que, que o senhor gravou também o curso? Eu digo, bom, tem aqueles que às vezes têm uma facilidade maior com o curso do que com a leitura. Tem aqueles que mesmo lendo querem recapitular depois. Tem gente que prefere ver o curso e aprofundar no conteúdo do livro depois. E tem gente que vai escolher. Nós estamos atirando para todo lado tentando colocar nas mãos das pessoas um recurso poderoso e extraordinário. Paulo, ele escreve em Colossenses, no capítulo 1, ele começa dizendo que ele dava sempre graças a Deus pela fé dos Colossenses. Ele destaca que o evangelho crescia e frutificava entre eles, e ele estabelece um ponto de virada. e diz assim, no verso 6 de Colossenses 1, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus, na verdade. O entendimento da graça é uma das maiores chaves de frutificação, seja no relacionamento pessoal com Deus, seja no trabalho, no serviço, no ministério. E Deus tem me incomodado a apresentar esse entendimento da graça, que pode ser algo chave revolucionário na vida das pessoas. Bom, é, nós temos é, no ministério é, esse, esse coração não apenas para literatura, mas também para os cursos online. Aliás, se você não conhece, temos uma escola, né? e nela nós disponibilizamos lá dezenas de cursos. Nesse momento, não temos oferecido um trilho para que a pessoa faça do começo ao fim, numa única ordem. Cada pessoa monta o seu próprio trilho ou escolhe aquilo que quer fazer. Né? Eu diria que nós temos lá um, algo que está mais para um menu à la carte, né? tem gente que às vezes me ouve falando sobre o tabernáculo, puxa, pastor, eu queria estudar entender melhor isso, já que o livro de Hebreus diz que isso é uma alegoria para o tempo presente, tem um curso sobre o tabernáculo, tem gente que diz, puxa, pastor, eu queria saber mais sobre escatologia, tem curso sobre escatologia, doutrina das últimas coisas, o estudo profético, não, pastor, o que eu quero me aprofundar é no estudo da pessoa de Jesus, temos né, a respeito disso, Espírito Santo, Deus o Pai, é, salvação, santificação. Então, nós temos muitos desdobramentos de cursos de capacitação doutrinária. De vez em quando, tem gente que fala, puxa, pastor, podia cobrar mais. O Ministério de Goiás, se você está podendo, ajuda a gente, oferta. Né? Porque para alguns, é, se a gente não fizer dessa forma, eles não conseguirão ter acesso. Mas nós temos um formato muito interessante, né? que você pra, paga praticamente o preço de um curso por mês como assinante, e tem acesso a todos os meus cursos que estão lá, né? e a gente está sempre atualizando, sempre subindo novos cursos, e esse é um formato interessante. Se você quiser se tornar é, um assinante, nós também vamos disponibilizar aí para você a informação, para que você possa entrar lá e fazer a sua assinatura. Né? normalmente se você entra no site do avalio.com e clica lá escola numa das abas você vai cair é, é, é, no link de acesso da entrada ou digitar direto escola.orvalho.com e descobrir tudo que a gente tem tudo o que a gente oferece lá é, eu tenho certeza que esse material também vai te abençoar e vai te enriquecer. Bom, em relação, nós falamos das novidades do Ministério Oval, além dos projetos de continuar incrementando os cursos, e eu vou falar mais sobre isso no ano que vem, e eu queria destacar os livros novos, né? falar a respeito da conferência Graça Transformadora. Né? Alguém falou, poxa, professor, o senhor está dando o, o, o livro e o curso o que exatamente o senhor fala que não esteja no livro e no curso? Eu digo para as pessoas, não, o que eu falo não é algo que não está no livro e no curso. Eu uso essa uma hora e meia para convencer as pessoas da importância de que elas estudem o livro e ou assistam o curso. Né? porque muitas vezes é, você tem aquelas pessoas que estão desesperadas, famintas, com sede de conhecimento, de entendimento, quer querem crescer na informação, mas às vezes a gente tem também aqueles que assustam. Quando eu falo que o livro tem 416 páginas, a reação de alguns não é pensar, meu Deus, que bênção, quanto conteúdo. É dizer, ui, ui, ui, é muita coisa. Né? E normalmente eu digo, olha, isso aí você faz que nem qualquer dívida grande, paga parcelado. Não precisa ler o livro de uma vez, cada capítulo tem começo, meio e fim, mas eu sugiro que você leia eles exatamente na ordem em que estão sendo apresentados, porque a gente tem uma construção progressiva do raciocínio e essa ordem é a que faz o, o, o maior e o melhor sentido. Né? Outros preferem, às vezes, só mergulhar direto lá no, no curso. Não me importa é, é, é, o caminho que você escolhe. Eu tenho esse encargo e eu preciso, né, de fato, tentar inspirar quantos puderem a separar tempo dizendo que esse assunto não é algo secundário, não é algo periférico né, em relação à doutrina cristã. Nós estamos discutindo algo central. Então, quero lançar esse desafio para aqueles de vocês né, que estão aí nos... É, é, nos acompanhando, não apenas hoje na live, mas que tem apoiado o Ministério. É lógico que você pode também ser um cooperador regular do Ministério. Né? Nós temos uma sessão só para os cooperadores. Por exemplo, eu tirei essa expressão cooperadores lá da terceira epístola de João. Dos versos 5 a 8, o apóstolo João diz assim, Amado, ele está escrevendo a Gaio você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem, caminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus. Foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Então, João está escrevendo a Gaia e ele fala de ministros, né, que eram itinerantes, eles saíram para espalhar o evangelho no mundo, com uma visão missionária eles não receberiam nada em troca. né? Ou seja, não tinha ninguém custeando aquele projeto. E eles não tinham condições de, enquanto seguiam pregando o evangelho, apenas se custearem sozinhos. Então, muitas igrejas ao longo do caminho se tornavam bases de apoio, que hospedavam, recebiam, encaminhavam os irmãos, se encaminhavam, proviam comida, né? recursos, para que eles tivessem a próxima etapa, o próximo trecho, em outras palavras, João diz que esses que ajudavam se tornavam cooperadores da verdade. Né? Essa expressão cooperador ou um operador juntamente com alguém que opera junto, ele, na verdade, é, é, é, vem da palavra grega sinergos, né? que é a raiz da palavra sinergia. Fala de um companheiro de trabalho, fala de um colaborador. E nós vemos pessoas que elas acabam com o seu investimento trabalhando junto com aqueles que pregam, trabalhando junto com aqueles que anunciam a verdade. De vez em quando, tem gente que me pergunta, pastor, eu amo é, é, é, aqueles vídeos no, no, no, no YouTube que o senhor põe do programa No Caminho da Palavra, falando de Bíblia, onde tudo aconteceu, gravando os vídeos, Israel, Jordânia, Grécia, Malta, e ele disse que coisa fantástica. Mas eu lembro de um que falou assim para mim, quem é que paga essa conta? Né? Porque ele falou, vocês disponibilizam o material de forma gratuita. Ele falou, imagino que para produzir isso, né, além da própria questão da viagem, com toda a equipe, deve ter um custo alto. Falei, tem. E eu, eu lembro que ele olhou para mim e falou, quem que banca isso? E eu olhei para ele e falei, você. Eu falei como assim você? Eu. Né? Eu falei, olha, cada vez que você adquirir um livro, ele era alguém que consumia os materiais do ministério. Eu falei, você está ajudando a levantar recursos. Mas eu lembro também que uma pessoa fez a pergunta e disse, pastor, mas só a venda dos materiais é suficiente? E eu falei, não. Não. Nós não conseguimos fazer tudo aquilo que gostaríamos de fazer porque ainda nos falta recurso. Então, nós começamos a trabalhar com os cooperadores, aqueles que querem operar juntamente conosco, nos ajudar a alcançar um volume maior de pessoas. Então, você também pode se tornar um cooperador do Ministério, embora nesse momento específico né, eu possa te dizer que Todo investimento que vocês fizerem na aquisição desse livro, edição capadura, né, atende uma demanda e uma urgência de um projeto que nós queremos assim resolver em primeiro lugar, antes podemos então com espaço, estrutura, equipe, nos organizarmos a outros projetos maiores que seguirão abençoando ainda mais as pessoas. É... Queremos pedir né, suas orações. Eu sei que é, talvez tenha aqueles que estão no momento e puxa, pastor, nesse momento eu gostaria de ajudar financeiramente e não posso. Nos ajude orando. Não apenas orando para que os recursos da reforma venham, mas orando pelo ministério, orando que portas se abram, orando que os recursos celestiais sigam sendo derramados sobre nós. O apóstolo Paulo pedia oração. Né? Ele dizia olha que me seja dada a palavra que no abrir da minha boca eu possa fazê-lo como convém fazer e eu fico muito feliz quando enquanto pessoas diz pastor, eu sou intercessor e hora que Deus siga te dando revelação entendimento da palavra sabedoria que ele guarde você a sua casa né esses intercessores também são cooperadores todos aqueles que nos ajudam né a movimentarmos adiante a fazermos mais são cooperadores agora nós temos aqueles né que muitas vezes além de orar eles também conseguem dar o suporte financeiro. E essa é uma das maneiras e é parte do propósito dessa live, a última live do ano. Né? Então, fica aqui o meu apelo ao seu coração. Né? Se você realmente não puder fazer isso hoje, agora, nesse momento, nós vamos deixar né, a, a, a medida em que o ano entra, o novo ano entra, vamos fazer outras divulgações. Talvez você diga, eu não posso agora, mas daqui a um mês eu posso mas, como nós dissemos, organizamos esse formato né, de 12 parcelas de R$ 9,90 por cota. Se a pessoa pegar uma cota, não é algo que pesa por mês, mas nós temos uma entrada garantida ao longo de todo o ano para a conclusão desse projeto. Então, quero apelar ao seu coração, aqueles que querem, né, nesse momento, nos ajudar a abençoar cada vez mais pessoas, né, por favor, que você possa não apenas fazer a aquisição do livro, mas, de repente, compartilhar isso com outras pessoas. E, de repente, você sabe, puxa, pode ser que fulano se interesse, né? pode ser que tal pessoa tenha interesse não apenas no livro, mas no apoio, no suporte. Então, de repente, você pode nos ajudar em relação a isso, espalhando e compartilhando esse link ou essa notícia. Okay? Fica aqui é, o meu apelo ao coração de cada um, junto com a minha gratidão. Né? É lógico que tudo que temos feito até hoje, a gente não faz sozinho. Né? E quando eu digo não faz não fazendo sozinho nós estamos só falando né, da graça de Deus, da unção, da direção do Senhor, espiritualizando a coisa. Nós temos pessoas, nós temos né, equipes, pessoas de, de, de alto nível é, é, de capacitação naquilo que fazem, que têm nos ajudado a realizar esse trabalho com excelência e a gente só consegue manter essa equipe por conta dessa movimentação financeira do Ministério. Aquisição de livros, aquisição de cursos, né? ofertas, contribuições. Então, fica também a minha gratidão a vocês, que independente de poderem fazer algo agora ou não, com é, é, a aquisição desse livro Capadura, daqueles que vocês, ao longo do tempo, têm nos ajudado. Eu sei que mais do que a minha gratidão, vocês podem contar e ter como certo né? a recompensa, a bênção é, é, é, de Deus sobre a sua própria vida, pelo seu comprometimento com a expansão do reino de Deus. Né? Ao que eu carrego no meu coração é sempre uma determinação de não consumir toda a entrada do meu orçamento apenas comigo mesmo. Né? Além da parte de Deus, além de dízimos, ofertas, ao que nós sempre trabalhamos lá em casa, é uma disposição de dizer nós sempre vamos investir em pessoas e em ministérios. Né? E não passamos a fazer isso quando os recursos sobravam. Né? Muitas vezes nós fazíamos sacrifício ensinamos nossos filhos. Eu me lembro de dois anos, por exemplo, em que eles escolheram, apesar de que a gente tinha o plano mais básico de uma... TV a cabo, porque o lugar onde nós estávamos não tinha sinal de televisão, eles escolheram ficar um ano sem televisão para a gente ofertar para missões. No outro uhum. ano, fizemos a mesma coisa né? uhum. e seguimos. A partir do segundo ano, eles já tinham perdido aquela necessidade e disseram: olha, por nós não precisa mais, podemos continuar da mesma forma. A gente sempre trabalhava com eles, essa ideia de guardando moeda no cofrinho para no fim do ano um recurso, uma oferta maior para qualquer projeto missionário e o meu encorajamento, que é você nos ajude, seja o Ministério Ovário ou não, é que você tenha sempre um estilo de vida como cristão, de generosidade, de suporte, de não pensar só em você. Né? O apóstolo Paulo escreve aos coríntios e ele diz que Deus dá semente ao que semeia e pão ao que come. Eu sempre procuro discernir daquilo que Deus põe nas minhas mãos, o que é pão, o que eu tenho direito de comer e o que é semente, né? o que nós devemos plantar. E nessa virada de ano, né? foque, é, é, apoio e suporte à sua igreja, aos projetos missionários dos quais você está perto. Né? Eu sei que a gente não consegue ajudar todo mundo. Né? E tem gente até que fala, puxa, pastor, eu vou poder ajudar com muito pouco. E para alguns eu digo, não tem problema se a sua ajuda não é grande. Eu tenho um, uma frase que eu re re costumo repetir sempre, eu digo assim, melhor do que ter pouca gente dando muito, é ter muita gente, tampouco, né? A gente acaba levantando o mesmo recurso com engajamento maior, sem pesar ninguém, o que nunca, em absoluto, foi a nossa intenção. Embora eu creia que haja promessas bíblicas né, de bênção de Deus sobre quem é generoso, eu não estou aqui para vender uma bênção que você vai adquirir se fizer o um investimento no livro de forma alguma. Né? Como eu falei, o coração, para quem vai adquirir esse livro Capadura, no momento, é mera e simplesmente quem diz, não, eu já fui abençoado, né? seja pelos recursos que o Ministério oferece, seja financeiramente da parte de Deus, então, agora eu quero abençoar, eu quero ajudar que outros sejam alcançados. Então, basicamente, esse era o conteúdo principal da minha conversa, da live aqui hoje, o ano que vem, ele vem cheio de novidades, eu não vou esgotar né, as novidades por hora, nós estamos nos organizando, ajeitando, detalhando alguns projetos, mas vai vir muita coisa boa, principalmente no que diz respeito à visão de capacitação ministerial, você pode ficar ligado aí, nos acompanhando, não só nas redes sociais do Avalho, nas minhas pessoais, mas também né, no site, se você ainda não fez isso, você pode inscrever o seu e-mail para receber as nossas novidades. Né? A gente pode ter um canal de comunicação com você e você se manter atualizado. Então, se você ainda não fez isso, pode acessar Orvalho.com, deixa o seu e-mail, né, isso te ajuda a saber não só aquilo que estamos liberando, que possa interessar você, mas que de uma forma geral, abençoando o corpo de Cristo, você possa estar ciente, possa nos dar, ajudar em oração, possa nos ajudar com a divulgação, queremos, né, que você possa participar e saber aquilo que nós estamos fazendo. Ah, o pessoal não acredita ao vivo, aqui no meu são 8h33, mas... Exatamente, no meu celular também, 8h33. Né? Outro dia, é, alguém falou assim, a live é gravada. Eu falei, não, os trailers que vocês assistem antes de começar da live são. E se algum dia a gente precisar de uma versão gravada, pode ter certeza né que eu prefiro ter uma live gravada do que não ter, mas a gente vai falar no começo. É, aliás, falando nisso, alguém pediu para mostrar só um pouquinho. Eu vou selecionar aqui o Matheus Bastos. Pedi. Mostra um pouquinho o livro. Então, vamos lá. É... A edição capa dura, que tem o mesmo conteúdo, as minhas 416 páginas, tem algo aqui que eu já falei antes, mas quero repetir mais uma vez. Na live fizemos de lançamento, eu procurei arrumar, é, é, honrar meu amigo Drummond Lacerda, que partiu para a glória, para estar com o senhor, e eu fiz uma dedicatória, uma homenagem ao Drummond, e termino com uma recomendação para você que não conhece os materiais do Drummond, que possa ter acesso. O livro que estamos dando, para quem né, participa do Graça Transformadora da Conferência ou está comprando edição brochura, o ou outro livro de dentro para fora, o Drummond escreveu junto com a sua esposa Raquel, antes de partir esse ano para a Glória, vítima de complicações da Covid. Uma das primeiras coisas que eu faço, antes de ler um livro, ou decidir adquiri-lo, é dar uma olhada no sumário, né, no, no, no índice. Então, aqui nós temos 20 capítulos e um apêndice. Né? Não vou chamar de 21, mas o conteúdo é como se fosse 21 capítulos. O primeiro, a gente fala de entendimento correto, porque o entendimento da graça é uma chave. Capítulo 2, antes da lei, o período, né, como, por exemplo, de Abraão, onde Paulo escrevendo aos Gálatas, diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. No capítulo 3, a gente fala do prazo e do propósito da lei. Né? A lei tinha caráter temporário e a gente destaca o propósito desse caráter temporário. capítulo 4, nós falamos sobre salvação no Antigo Testamento, algo que muita gente tem dúvida. Né? No capítulo 5, a gente fala do caráter profético da lei, que é uma das razões do seu caráter temporário. No capítulo 6, nós falamos de mudança de lei. Hebreus 7, 12 diz que onde há mudança de sacerdócio é a mudança de lei. No capítulo 7, nós falamos da imutabilidade de Deus, né? que ele permanece o mesmo, que ou seja, na progressão de Antigo para o Novo Testamento, não há mudança em Deus. Embora haja uma revelação maior de quem ele é. Capítulo 8, enfim, a justificação chegou. Aqui nós vamos falar né, de novo nascimento, de fé, de justificação, de graça, de tudo aquilo que o Novo Testamento anuncia. É, capítulo 9, depois da justificação, como viver a vida cristã. Capítulo 10, obediência na graça. Capítulo 11, força capacitadora. Capítulo 12, uma pergunta, graça irresistível. Capítulo 13, interação com a graça. Capítulo 14, essa é uma mensagem que temos disponível, é, disponível no, no, no YouTube, vale a pena você ver. Liberdade responsável. Capítulo 15, santificação progressiva. Depois do 16, esforço e dedicação. 17, boas obras. Capítulo 18, galardão. 19, disciplina e juízos. Tratamos disso na graça. Capítulo 20, o perigo dos extremos, que não é apenas o liberalismo, mas também o legalismo, para depois ter um 21º capítulo, um apêndice que a gente fala sobre macrovisão e aí a gente vem arrematando, costurando tudo aquilo né, que a gente foi apresentando enquanto montava esse quebra-cabeça doutrinário aí a respeito da graça de Deus. Esse é o livro que estamos divulgando nesses dois formatos. O brochura você compra um, leva um segundo igual ele, leva um terceiro livro diferente que é o de dentro para fora. Esse pacote está à sua disposição para que a gente te abençoe. E o capa dura, que está sendo disponibilizado a partir de hoje, é aquela edição, para quem entrou depois, que nós estamos falando, é a sua forma de nos ajudar na expansão da estrutura do nosso ministério. Né? Estamos indo para um lugar maior, para um galpão, precisamos de reforma, de adequações, e nós estamos levantando esses recursos né, através da venda desse livro, edição capa dura. Ou seja, é uma contribuição em cotas. Cada livro é uma cota. Né? Nós calculamos mais ou menos o valor que precisávamos, dividimos pela quantidade de livros, por isso que eu estou né, anunciando ele como uma edição limitada, e esses livros estão sendo vendidos para que a gente preencha as cotas. Então, não vou nem dizer você comprar. Né? Se você quiser contribuir, você decide com quantas cotas pode participar. Pastor, eu tenho condições... Né, de adquirir duas portas e pagar R$19,00 por mês. Não, eu tenho condição de adquirir três e pagar 29, né? Quatro e pagar 39. Isso depende de cada um. Pastor, eu tenho condição de um só. Né? Sua ajuda será bem-vinda. Pastor, eu não tenho condições. Né? Deus conhece o seu coração. A gente olha né, que essa condição mude e que, de repente, você possa conseguir ter acesso ao material, brochura, que está mais acessível. Então, acredito que isso é o que eu tinha de principal, Deixa eu ver se dá tempo da gente colocar alguns testemunhos. É... O Arnold diz, ama ouvir suas experiências pessoais com Deus. Quanto vale uma vida obediente a Deus desde cedo? Algo interessante que eu queria falar a partir disso é, é que, por duas razões, eu costumo falar dessas experiências. Bom, uma delas, quando eu era ainda solteiro, antes de casar, eu tive uma experiência, isso foi no ano de 1995, agosto de 1995. Enquanto dormia, eu ouvi uma voz falar comigo enquanto eu sonhava. Ela falou três frases. Depois, a mesma voz falou uma segunda vez, eu já estava assim, não sabia mais se eu estou dormindo ou acordado. Naquela transição, a voz repetiu de novo as mesmas três frases. E, por fim, quando eu despertei e sabia que estava acordado, eu estava consciente que estava acordado, eu ouvi de novo, pela terceira vez, as mesmas três frases. As três frases eram as seguintes. Ilustre as suas pregações. Dê exemplos. Jesus fazia isso. Né? A repetição dessas três frases. Aquilo foi tão, tão real. Né? Primeiro eu achei que era um sonho, depois não sabia se estava sonhando ou se tinha alguém em casa falando. Na terceira vez, era tão real que eu ouvi que eu dividia o apartamento com um outro pastor que também era solteiro. Né? Ele tinha... É, é, é, o hábito de muitas vezes pular muito cedo da cama, e eu já né, costumava dormir um pouquinho mais tarde, era um sábado pela manhã, e eu lembro que assim já estava bem claro do lado de fora, acredito que eu tinha dormido, aí até perto das, das nove da manhã, não era cedo, imaginei né, que esse meu outro amigo, o Luiz, tivesse recebido algum pastor, e que isso era conversa de pregador, que tivesse alguém na sala ali falando. Então eu levantei do quarto para ver quem é que estava na casa. Né? Para minha surpresa, eu descobri que tinha ninguém na casa, a casa toda estava trancada. Né, e demorou para cair a ficha e entender né, que era Deus falando aquilo comigo. De repente, o Espírito Santo me trouxe aquela consciência de que Deus estava, de fato, falando comigo naquelas três vezes. Eu lembro que eu anotei isso na contracapa da Bíblia que eu usava na época. as pregações, de exemplo, Jesus fazia isso. E eu comecei a perceber que quando eu contava algumas histórias que ajudavam não só a testemunhar... É, é, o como nós vivemos a palavra, mas para muitas vezes também ilustrar, as pessoas normalmente não lembravam o tema da mensagem que eu preguei, não lembravam o texto, mas lembravam a história. Até hoje tem gente que diz, puxa, pastor, aquela mensagem que o senhor fala do seu filho, aquela que o senhor fala do seu primo, aquela mensagem que o senhor conta, aquela história. Né? Então, esse foi o motivo inicial. O segundo, eu percebia que isso mexia muito com os meus filhos. Toda vez que eu chegava de viagem, eles queriam ouvir as histórias, aquilo que Deus tinha feito. Era como se fosse uma forma de autenticar as verdades que a gente pregava. Então, acabou virando aí um estilo. Uma vez, um amigo falou para mim, pastor, eu te conheço, eu sei que o senhor é sério e não mente. Ele falou para mim, eu só tenho dificuldade de acreditar, como é que o senhor tem tanta história? Eu falei, amigo, primeiro, nós estamos falando de 30 anos de ministério, né? Segundo... Eu falei para ele, eu gostaria que uma hora dessa você viajasse comigo. Por quê? Como eu vou em muitos lugares, falei, eu estou exposto a uma probabilidade maior de eventos do que alguém que tem só a vida normal dele no dia a dia, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. E eu lembro que essa, esse, esse irmão fez uma viagem comigo e naquele fim de semana aconteceu de tudo, carro rodou na estrada, né? teve situações de, de, de Deus fazer, situações engraçadas. E eu lembro que ele voltou dizendo, é, meu amigo, a probabilidade é bem maior. Isso se tornou depois... Uma, uma característica do ministério, e toda vez que as pessoas dão um feedback nesse sentido, dizendo, puxa, isso me ajuda, me abençoa, a gente continua dando glória a Deus, né? mas o encorajamento para a gente continuar fica para gente. É... Deixa eu ver o que mais. É... A Maria Luiza fez uma pergunta aqui. No livro, imagino que você está falando do Graça Transformadora. você também conta suas experiências? Não. Né? Esse é um livro é, é, é de um conteúdo doutrinário, de ensino bíblico, ele não tem um caráter tão pessoal né, de compartilhar experiências. A gente cita um exemplo ou outro, como, por exemplo, eu faço no meu livro como flechas, contando um monte de história da criação dos meus filhos, ou vários dos outros livros que a gente compartilha histórias e testemunhos com fins é, é, ilustrativos. A gente não faz isso aqui no Graça Transformadora. Né? o conteúdo é didático é teológico né? é profundo, é denso nós tentamos deixar isso numa linguagem muito clara e acessível, mas é, é, é comida sólida é, deixa me ver se podemos falar alguma coisa mais aqui antes de encerrar a live eu sei que nós estamos num ritmo de correria de fim de ano o pessoal está perguntando do cupom tá, ok, estão me perguntando do cupom pro curso como... pro curso, então tá Vamos responder a pergunta que estão fazendo sobre o cupom. Dentro do livro vem o um marca páginas, estude no seu tempo. Atrás, né, nós temos aqui o cupom de desconto e todas as informações do passo a passo. Então, quando você receber o seu livro, não jogue fora o marcador. Eu falo isso sempre, porque pela quantidade que eu... Eu compro muito livro, a maioria vem com marcador, com propaganda. Uma das coisas que eu sempre fazia era dar uma olhadinha rápida e já me desfazer. Né? Então, eu tenho dito para as pessoas, não jogue fora o marcador, porque atrás nós temos todo o passo a passo. Né? Aonde você acessa, qual é o cupom que você precisa inserir né, para que você é, é, consiga ali o desconto. O desconto é de 100%. Né? Então, é, a gente está dando o curso, mas você vai precisar desse voucher, desse cupom de desconto que aparece aqui e o marcador vem dentro do livro. É, você não vai ter dificuldade nenhuma entrando lá, seguindo passo a passo. Está é, é, tudo bem explicadinho e, com certeza, o curso vai te abençoar. Pastor, eu posso, eu que vou ler o livro, dar o curso para outra pessoa... Né? Para que ele é que seja abençoado em vez de mim, claro, você pode é, é, ficar à vontade em relação a isso. Cada pessoa que compra o livro, nós estamos dando um curso de presente, você faz o que quiser com o seu presente, use né? ou dê para alguém. É, o que eu gosto de dizer é que esse curso é vendido na nossa escola. Né? De vez em quando tem gente que não acompanha as lives, não vê que a gente está dando o curso no livro e às vezes acabou recebendo. Assim, mas eu comprei o curso, era de graça. Eu digo, não, o curso não é de graça. A gente dá ele de presente para quem compra o livro. São duas coisas bem distintas, né? O curso, ele tem um curso muito acessível, por sinal, mas tem é, um custo. Aliás, é, quero encorajar você que entrou aí depois, nós temos uma escola com muitos cursos, né? Talvez você possa aproveitar o recesso de fim de ano, o tempo de, de, de férias e dizer, vou mergulhar no entendimento bíblico em vez de só maratonar na Netflix fica aí a recomendação para que você acesse a nossa escola. Deixe-me ver é, se temos aqui mais alguma alguma pergunta. Assim, quem comprou o combo também ganhou o curso, todo livro, né, do Graça Transformadora, seja o kit dos três, seja ele no combo que nós temos da Conferência Profética, seja a, a versão capa dura, se chegar o livro, vai chegar dentro do livro para você é, o, o, o curso online, o acesso gratuito ao curso. Ah, alguém me disse que tentou comprar o livro capa dura, mas não conseguiu parcelar em mais de duas vezes. Ah, não sei... Se talvez haja alguma restrição da própria companhia do, do, do operadora do cartão de crédito, se pode ser o fato de que está todo mundo ao mesmo tempo, é, não sei te dar uma explicação honestamente. Ah, alguém perguntou, o livro até que nada mais importa, também vem cupom? Não, né? mas a gente tem um curso é, que pode ser adquirido, é, intitulado, eu creio, está como de todo o coração, e a gente fez um mix dos livros de todo o coração e até que nada mais importe, num curso só. É, espero, no futuro, a gente poder gravar cursos de alguns livros que a gente não tem no formato de curso. Um que está na mira, já vou dar o um spoiler aqui, é o clássico do nosso ministério, né? o Agir Invisível de Deus. Muita gente que é abençoada com esse livro diz, pastor, caberia. Eu digo, caberia. E nós vamos providenciar isso também. Ah, deixa me ver se, antes de encerrar, temos algo mais. Gostaria de encerrar orando com vocês. É, quero expressar mais uma vez minha gratidão né, pela participação, pelo envolvimento de todos, não só na live, nas lives, acompanhando o Ministério, tudo que a gente tem conseguido fazer, eu repito, a gente não consegue fazer sozinho, o apoio de vocês é importantíssimo. Então, muito, muito obrigado. Ah... Alguém... Mencionou aqui, fim de semana estava em São José dos Campos. Comprei eh, o livro do Senhor: Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria quando o senhor vem em São José dos Campos, tem o direito do curso? Dentro do Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, tem um curso específico sobre o tema. Tem outro marcador lá, né? Você ganhou um curso, mas não o Graça Transformador. Né? normalmente dentro de cada livro é, quando vem o curso como Flechas tem, não são todos que tem é, é, a gente coloca o curso do livro Propósito da Família, nós temos um, um curso também é, muitos dos nossos livros já estão sendo liberados com os cursos de presente uma forma né, de abençoar quem adquiriu o livro e também divulgar a escola porque tem muito mais material depois de fazer esse curso gratuito que a gente espera que você faça lá é... Capa dura, o frete é grátis? Mas... Capa dura, o frete é grátis. Bem lembrado, toda compra acima de R$ 75,00 no site, o frete é grátis. Então, o que eu sugiro, por exemplo, quem está entrando, comprar o brochura, que é R$ 54,90, e o custo de frete. Né? Mas, de repente, se você acrescentar lá os livros novos, você economiza no frete, os livros vão sair bem mais baratos. Agora, o capa dura já está com frete gratuito. Né? Então, o que vai custar é somente aí os 119 que podem, como eu disse, ser parcelado em 12 vezes. É... Ah, ok. O pessoal está me fazendo lembrar aqui é... que pela... pelo PagSeguro parcela em 12 vezes. É pelo Paypal que nós estamos limitados em apenas duas vezes sem juros. Vou tentar descobrir a razão dessa limitação. Eles descobriram agora e ver se a gente consegue mudar. Mas pelo PagSeguro dá para parcelar em 12, é o pagamento pelo Paypal, que não está liberando mais do que isso. É, muito obrigado a você que perguntou e nos ajudou a perceber e avisar aí os outros. É, eu vou correr pedir que corra atrás disso, para ver se a gente resolve isso no Paypal, mas se for parcelar, sugiro que faça mesmo pelo PagSeguro. Ah, comprei o Combo 2. Qual foi o Congo 2? Dois? Dois ah, ou talvez dois combos. Muito obrigado, Marcos. É... As pessoas estão liberando palavra, agradecendo. Tem gente perguntando, pastor, e livros em PDF, não tem como vender. Muitos dos nossos livros já estão disponíveis nas plataformas digitais. Nós estamos publicando livros por várias editoras, nem todas disponibilizaram ainda, mas até livros da Ovale e de outras editoras já estão disponíveis. Você pode dar uma uma pesquisada, e isso é parte da, da, das prioridades nossa para o ano que vem, ter todo o material possível no formato eletrônico também, principalmente por causa da dificuldade de quem nos acompanha de fora do Brasil e tem né, dificuldade com remessa. Nós temos, aliás, para quem está fora do Brasil, é, você pode clicar num dos banners logo do início do Ministério é, é, do, do, da entrada do site, que tem lá pedidos internacionais e se informar. Não são todos os países são atendidos, né? esse é um trabalho manual, é, é, é, mas a gente está tentando fazer é, é, é, de uma forma que consiga atender pelo menos um pouco as pessoas. E queremos agilizar a questão do material eletrônico, é, embora eu também leia os livros eletrônicos, ainda sou um amante do papel, vou aqui grifar, de escrever, né? até que a gente consiga... É, é, melhorar essas qualidades é, é, de entrega, de, de, de, de transpor esses desafios aí de remessa internacional, isso pode ser também uma forma de ajudá-los. Ah, bom, eu quero encerrar então, antes de fecharmos uma hora, deixo aqui mais uma vez não só minha gratidão aí a todos vocês, aos que estão nos ajudando com a cota do livro, mas quero também aqui desejar para vocês aí não só um excelente fim de ano, Feliz Natal, mas que é, 2022 possa ser um ano de graça, de favor de Deus na sua vida, que independente das circunstâncias externas, nós estamos todos orando né, para que esse quadro de pandemia se resolva de uma vez, para que todas as consequências deixadas também possam ser mudadas e trabalhadas, mas que independentemente disso você possa, por fé, andar de mãos dadas aí com o Senhor, que ele te fortaleça, que ele te sustente, que ele te guie nessa trajetória de crescimento e frutificação para a glória de Deus, né? É meu desejo para cada um de vocês. Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado pelo privilégio de cooperarmos contigo seja da nossa parte oferecendo materiais de ensino bíblico, seja da parte dos nossos irmãos que nos cobrem oração e intercessão, que cooperam financeiramente e dessa forma, se tornaram, como diz a tua palavra, cooperadores da verdade. Nós queremos te agradecer o privilégio de cooperar com o Senhor, não apenas com homens ou com uma estrutura humana, mas com o avanço do teu reino. E oramos por graça e favor sobre todos eles oramos, ó Deus, que o senhor possa tocar necessidades, oramos que o senhor possa trazer não apenas provisão, proteção, mas direcionamento, liderança na vida dos meus irmãos, que necessidades possam ser ministradas nesse mesmo momento, enquanto oramos juntos, e que de fato cada um possa ser guiado pelo senhor para viver a plenitude do seu propósito, abençoar cada casa, cada lar, cada família, e eu oro, ó Deus, que se cumpra na vida de cada um deles aquela palavra profética que o senhor liberou por meio de amós,